O Ben sempre usa o Diamante para lutar contra o Vilgax. Como no episódio de Segredos, foi o primeiro confronto. Além do Vilgax lutou contra o Ben, ele virou o Diamante. Também temos isso em Ben 10.000, onde o próprio Ben 10.000 se transforma no Diamante. em uma cena para lutar contra o Vilgax do futuro. Em Alien Force, temos a famosa cena que o Ben se transforma no Diamante cromatizado e derrota o Vilgax em A Vingança de Vilgax Parte 2. Então, no universo vimos isso acontecer duas vezes. Uma brevemente em E Então Havia o Ben. Onde o Ben Prime se transforma no Diamante, dá uma surra lá no Vilgax E também em O Ataque do Malgax, o Ben se transforma no Diamante pra lutar contra o Malgax E até no Reboot vimos isso também, no episódio Omni-engano Parte 4 Onde o Diamante é o alien que ele cristaliza o Vilgax com o seu material O Snerio, eu acredito que é um dos poucos aliens aí que ele nunca foi nomeado em tela Tipo, a gente nunca vê o Ben chamando ele no clássico de Ben Mume, Ele só chama de Mume, mas não era o nome dele Ah, oh, Mume. Só faltava essa. Porque, como a gente vê nos créditos do episódio, ele é chamado lá de Ben Mumi entendeu? Por isso que a gente conhece esse alien como Ben Múmia. Aí Yom Omniverse ele é chamado de Snerio. Mas como é que a gente sabe que o nome dele é Snerio, sendo que o Ben nunca chamou ele assim em tela? Bom, é que tem outras mídias, né? Tem brinquedos, tem jogos também. Porque esse jogo aqui é tá aparecendo aí na tela pra vocês, entendeu? Mas é curioso saber disso, né? Que o Snerio é um dos poucos aliens que o Ben nunca mencionou, nunca citou o nome dele em nenhuma série. E o Frankenstrike também foi um caso parecido no clássico, né? Porque ele nunca foi chamado de Ben Victor. Esse não foi atribuído por causa dos créditos também do episódio Mas em Omniverse, a gente vê que o Ben chama ele de Frankenstrike E até que esses nomes assim que vieram à tona em Omniverse São nomes legais Todos os três nomes, nenhum foi traduzido é E e anos era um nome assim que não né, galera Não são os melhores nomes, né Lobos ben é porque fica legal, né A gente tá curtindo de Lobos ben, É o Ben transformado no lobisomem Não sou eu, Lobos Ben Agora, bem Múmia, bem Victor Eu acho que é um nome meio paia, tá ligado? Então, esses eram certo mudar os, os nomes deles em Omniverse Comenta aí se você prefere os nomes deles no clássico Ou os novos nomes em Omniverse O maior medo do Ben não é palhaço, viu, galera? O maior medo do Ben é pavão Isso foi revelado em Omniverse Mano, é um negócio assim tão esquisito Porque o Ben morre de medo de pavão e, mano, olha aqui pra uma imagem de um pavão Mano, você teria medo? Eu acho que é bonito, né? Que ele abre a cauda dele, né? Fica parecendo essa, toda essa Penas aí, esses detalhes, né Eu sei que pode ser que ah, a gente vê isso aqui Como se fosse vários olhos, né Olhando pra você, um negócio grandão Aí pode dar medo, mas assim Eu na minha opinião, eu acho que se eu encontrasse um pavão na minha frente Eu acho que eu não sentiria medo não Comenta aí se você acha que você teria medo Eu acho que eu só teria medo se fosse esse pavão aqui velho, Porque não tem como não, né Até o povo teve trabalho de derrotar esse pavão aqui Quanto mais a gente, né Mas um pavão normalzinho assim, não posso nem dizer, né Porque o meu maior medo também é bem ridículo Mas vou dizer pra vocês não, viu Daniel morre de medo de baleias, ele tem cetafobia. Então ainda mata esse gato, mas fica só entre nós, galera. Não, não conta para ninguém, não. Está tudo bem. Seu segredo está guardado. O planeta natal dos Galvanianos se chama Galvan Prime, só que quando ele é destruído lá em Força Alienígena na invasão dos Soberanos Aí depois ele é reconstruído, ele é renomeado como Galvan Mark II. E se você quiser, eu posso fazer o Mundos Alienígenas aí do Massa Cinzenta, outro Mundos Alienígenas que eu tô devendo aqui pra vocês, né? Eu já prometi vários, mas não se preocupem que eu vou trazer mais. Tomara. O Mega Olhos, ele foi chamado originalmente, lá no Ben 10 o Segredo do Omnitrix, de Olhudo. A gente vê isso por causa que a HBO Max, eles conseguiram achar a dublagem desse filme, né? Da versão que tem o Mega Olhos. E ele realmente é chamado de Olhudo. Aí em Omniverse, a gente tem dois nomes. Né? Tanto Olhudo quanto Mega Olhos Isso é muito estranho pra mim, cara Porque quando eu conheci esse alien eu, eu sempre chamei ele de Mega Olhos Eu nem sabia o nome dele era Olhudo Eu só fiquei ciente que, que ele tinha esse nome de Olhudo Quando eu comecei a assistir o Universo Porque o Ben realmente ele chama ele de Olhudo lá Só que ele fica alternando Algumas vezes é Olhudo, outras vezes é Mega Olhos Fica um negócio confuso Mas no geral, eu acho que a maioria chama ele de Mega Olhos Que é um nome que soa melhor, né? Olhudo é meio pai Eu lembro até que tem uma teoria na época Que antes da gente ter essa dublagem aí do filme Resgatada, né? Que dizia que aquilo era chamado de Olhudo de Mega Olhos, por causa que o Ben de 11 anos tinha nomeado ele como Mega Olhos aí ele não gostou do nome e quando ele completou ali os 16 anos e tudo mais em Universo ele começou a chamar ele de Olhudo só que isso não faz sentido, por causa que principalmente agora que a gente tem a dublagem aí, porque o Ben de 10 anos chamou ele de Olhudo e o próprio Ben de 16 anos em Universo já chamou algumas vezes o Mega Olhos por esse nome, não de Olhudo, entendeu? Então essa teoria não faz sentido, até porque é só aqui que ele tem esses dois nomes, lá no original ele é só Igai mesmo, então não faria sentido do Ben de 11 anos e o 16, Mudando o nome, sempre que é o mesmo, né? É a mesma coisa do Iguana Ártica o Iguana Ártica, na sua primeira aparição no universo, no episódio Beco do Calor Eu não sei porquê, mas ele é chamado pelo nome original, que é arte Iguana Aí depois eles voltaram atrás, no episódio Ben de novo E ele é chamado de Iguana Ártica Aí muita gente tem a teoria, do mesmo jeito o Mega Olhos Que, ah, o Ben de 16 anos chama o Iguana Ártica como Artiguana Só que quando ele tinha 11 anos, ele chamava de Iguana Ártica Parece que no episódio Ben de novo, é o Ben de 11 anos, no corpo de 16 Ele chama de Iguana Ártica tipo, Eu acho que não, acho que foi só uma coincidência mesmo, tá ligado? Tipo tipo essa diferença do bem de 11 e 16 anos mas o nome é o mesmo acho que isso é só uma divergência mesmo que tem na dublagem mas no geral os nomes deles são são eles no caso de realmente o nome dele aqui oficial é Guanar, mas o mega olhos fica com esses dois nomes tanto o olhudo quanto o mega olhos os dois servem para representar o Alien. e galera convenhamos, seria muito melhor do que cara dos olhos né pelo menos o nome dele não é isso tá eu tenho que admitir, esse nome é péssimo. O Ben já cometeu o erro de gritar o nome do Alien errado duas vezes. ENORMOSAURO! O Arraia Jato é mais rápido do que todo mundo. O Arraia Jato! Ah, cara, não era o um ratinho? A ah, já até, foi boa Ó oh, galera, agora essa curiosidade aqui Eu confesso pra vocês que é uma curiosidade assim Que eu demorei muitos anos pra perceber Eu só fui perceber, acho que quando eu comecei Com um o canal lá em 2016 Que não é uma coisa assim simples Por causa que eles não deixam isso claro pra gente Que é o que? Oh, galera, por favor, não faça essa vergonha pra mim não Vocês têm que saber disso aqui É algo que, eu sei, é difícil de saber Não é todo mundo que percebe, mas A curiosidade aqui é que a cor Favorita do Ben é verde É, eu sei que não é uma coisa que fica clara Pra gente, né, por causa que o Ben não tem Nenhum detalhe verde na roupa Nem os olhos dele não tem, não tem A cor verde, o Omnitrix não tem Os aliens que era pra ter, né, na roupa Um detalhe verde, alguma coisa assim Eles não tem, tá entendendo? Então é um negócio que fica mais sutil pra gente, não dá pra perceber, fica nas entrelinhas, né, como se fosse uma mensagem subliminar pra gente. Por isso, tá aí, a cor favorita do Ben é verde. Para quem não entendeu é ironia, até quem não assiste o desenho sabe disso. É, e a comida favorita do Ben é batata frita com tilhos, isso aí ninguém tem dúvida, né? A maioria dos episódios que o Doutor Animal aparece, o Ben vira o quatro braços. Eu não sei se é uma coisa desse, mas, ó, oh, presta atenção, no episódio Washington AC, é a primeira aparição dos dois. Aí, Doutor Animal, Raio Mutante, o Ben vira a fusão do Insectótico com o quatro braços. Aí, no episódio Ben, 10 o Ben 10, mil usa o 4 Braços várias vezes no episódio e o Doutor Animal aparece. Aí também temos isso em Ben 10 contra o D-Negra Parte 2. Ben vira 4 Braços e o Doutor Animal tá presente. Em O Segredo do Onitrix o Ben 10 deixa isso alienígena. E no Supremacia Alienígena vemos isso no episódio Fuga de Agregor. Logo no começo do episódio o Ben tá transformado em 4 Braços e o Doutor Animal aparece. Eu acho que isso aí pode ser uma referência ao fato de que eles são personagens clássicos, né? O 4 Braços é um alien clássico do Ben, o Doutor Animal é um vilão clássico. Eu não sei se é isso, tá ligado? Se eles quiseram mesmo fazer essa coincidência, mas isso acontece o Mega Orders foi o primeiro alien a ser desbloqueado fora de tela. Tipo, a gente não viu o Ben desbloqueando, ele só virou ali e pronto. Entendeu? É como se o Ben já conhecesse o alien, mas a gente não tivesse visto a primeira vez que o Ben se transformou nesse alien. Isso acontece com outros, como Iguana Arca que cuspidou que o Ben desbloqueou na época do Ben de 11 anos, o próprio Feedback também. E o Acelerado, a primeira pessoa no Acelerado, o Ben já conhecia ele, já se transformou gritando o nome lá e tudo mais. A gente não viu né? a primeira vez que o Ben se transformou nesses aliens. Então é isso, galera. Essas foram as curiosidades. Espero que vocês tenham gostado. De Deixa Like, inscreva no canal, ative o sininho Falou e tchau!